Saudações delícias sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu lúcio que eu não abro, estou de volta aqui com ele meus amigos. E aí manos hoje é Alanios do código místico aqui com vocês. Exatamente rapaz Alanios Mystic aqui comigo hoje porque nós temos que comentar aqui sobre uma postagem curiosa rapaz da empresa Cold Mystics que pode estar relacionado aí a alguma novidade de Killer Instinct tá a gente vai mostrar para vocês aqui um tweet curioso e uma contagem também que ocorreu, e eu queria já agradecer de antemão nosso querido Léo lá no Twitter que marcou a gente também para que pudéssemos ver essa notícia e fazer um vídeo para vocês. Então, se você tá curioso para poder saber o que, que se trata isso daqui, já deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vocês estão ligados aí como é que é o procedimento. Então, vamos lá, meu querido Alan, deixa eu trocar a nossa tela aqui para a gente começar a dar uma olhada primeiramente na matéria do Windows Club que nós pegamos né? que faz assim basicamente uma descrição completa do que aconteceu, mas a gente vai mostrar para vocês também os pontos específicos que geraram essa notícia também, beleza? Aqui eles estão falando, ó, Killer Instinct em desenvolvimento pela Cold Mystics, a equipe postou um tweet curioso. E aqui embaixo eles falam o seguinte, surgiu um novo boato sobre Killer Instinct, o que é bastante fascinante, principalmente pela total falta de informação que cerca a série há algum tempo. A equipe Cold Mystics publicou um tweet que se refere a série, obviamente, alimentando os rumores sobre um possível novo capítulo. A questão é claramente muito duvidosa, mas a referência parece bastante clara. No tweet, visível abaixo, vemos uma imagem 3D que se refere claramente a Killer Instinct, o fliperama original Vemos um grupo de jogadores em torno de um fliperama com outro visível ao fundo Que é basicamente esse tweet aqui A gente deixou ele inclusive separado de uma outra aba a gente poder comentar um pouco mais depois Não só isso, na parte inferior da imagem também é visível um endereço de internet que se refere a esta página Vamos mostrar para vocês daqui a pouco também Como vocês podem ver, há um cronômetro de contagem regressiva que, no momento Aponta para pouco mais de 40 horas a partir de agora, no momento que eles postaram essa notícia. Se os cálculos estiverem corretos, portanto, a contagem regressiva deve terminar às 23h30 de 1 de dezembro, segundo o horário brasileiro. É possível que este seja um novo querer instint? Não está claro, mas as pistas certamente podem nos fazer pensar nisso também Também pode ser uma atualização para o Killing Instinct já disponível no Xbox One, Xbox Series X e S Que pode ter sido terceirizado para Cold Mystics para o suporte A equipe em questão é um estúdio canadense Aqui eles já estão falando um pouco mais para a gente poder entender melhor o trampo da Cold Mystics né? Especializado em suporte Mas de sua história também podemos tirar outra teoria possível Que é a que poderia ser uma forma de redição do arcade original do Killer Instinct. A Cold Mystics é de fato especializada em emulação e remasterização de jogos antigos e deriva da Digital Eclipse Software, desta equipe provém o fundador e vários developers, por sua vez com histórico na adaptação e publicação de jogos arcade desde o antigo Coin-Op até plataformas modernas. Aqui eles finalizam né, contando um pouco mais, mas o básico da informação que a gente precisa já foi passada, tá? se vocês quiserem, depois eu deixo o link aqui embaixo no comentário fixado para vocês conferirem, mas a questão é o seguinte né Alanios, eles postaram realmente esse tweet para nós, a Code Mystics, o perfil oficial dos caras aqui como vocês podem ver, com essa imagem aqui com dois arcades né, dois fliperamas com Killer Instinct, e aí eles comentam de um site também, que é inclusive esse site que tá nesse cartaz aqui no fundo ó, codemysticscom barra /KI, KI, de Killer Instinct, que nos leva Alanios para esta página aqui. Simplesmente com esse contador que já está em 31 horas, né? Nada mais. Os trovões aqui, né, os relâmpagos acontecendo essa tela com essa fumaça roxa, vamos dizer assim, bem característica do Creer Instinct. E assim, eu acho que não tem dúvidas, né? Tudo aponta para realmente algo relacionado ao Creer Instinct, não tem como ser de outra forma, com base ah. em tudo que eles mostraram ali para nós. E aí eu te pergunto, Alanis. O que você acha que vem? Você acha que é um novo jogo? E se é alguma reedição dos clássicos com base até mesmo nos trampos que a code Mystics já fez aí na sua carreira e tudo? O que você que pensa sobre isso? Primeiro, esse recorte aí, como você falou, é indiscutível. Isso daí é um recorte da tela do, do jogo, do Clear Instinct ali da, da capa. Se tivesse como chegar mais base você já veio o Caio e o vermelho ali. O que a gente sabe da Cold Mystics é que eles são os caras do Rollback. Eles são os caras do Netcode Zika. O que, que eu penso? primeira coisa que me vem na cabeça é que eles estão... Colocando o netcode deles em alguma coisa Essa é a primeira coisa que me vem A segunda coisa que me vem é Eles não são desenvolvedores de jogos Eles são caras que trabalham Em remaster, remake, emulação Esse tipo de coisa Então... Pensando nesse sentido, que eles são os caras de remaster, remake e tal, e que eles também trabalharam naquele Mortal Kombat Collection que tinha lá atrás, isso me direciona a acreditar que deve ser algo relacionado aos, aos jogos clássicos. Eu espero que não seja só um relançamento, né? como já foi. Eles trabalharam no relançamento do Killer Instinct 1 e 2 originais, que foram lançados junto com o Killer Instinct da versão do Xbox One. Eu, eu não, não vejo né, qual o benefício seria, é, pegar esses jogos que já estão aí, estão lá para quem quiser, lançar de novo. Então, o que eu penso é em uma atualização dos jogos, algo que seja mais condizente com o que a gente, com o que a gente encontraria hoje, e não simplesmente um relançamento, um remaster e tal, com o um netcode atualizado, pensa até num possível cross-platform, apesar do clientinho a gente saber que é da Microsoft, um jogo que tende a ser exclusivo, eu não, não vejo por que o Tio Phil não abrir isso para outras pessoas, né? Eu sempre fui o cara anti-exclusivo. Não vejo porque o tio Phil não abrir isso para outras pessoas, fazer um cross-platform com todo mundo feliz jogando o Clear Instinct, né? Mas uh, eu não acho que é necessariamente um jogo novo. Se for alguma coisa nova, na minha visão, é um remaster, alguma coisa assim, sabe? Eu imagino que seja algo também voltado para os jogos que já foram lançados. Coisa nova, pra mim, eu acho que não é. O Xbox ele não ia perder a oportunidade de pegar um jogo totalmente novo do Clear Instinct poder mostrar em algum evento grande, como parte do seu portfólio ali. Essa parada da code Mystics realmente parece que vem coisas Legal aí pra nós, mas como disse o Alanios, é algo que deve ser voltado sim para os clássicos. Ficaremos muito surpresos se for algo totalmente novo, mas com base no que a gente tá falando aqui, né? E levando em consideração como o Xbox conduz ali os anúncios de seus lançamentos, utilizando de grandes eventos e tal, como uma própria TGA, né? Que tá chegando aí, eu acredito também que possa ser alguma coisa relacionada a remakes e remasters, porque como o Alanios bem disse, essas versões clássicas do Killer já vieram já no Xbox pra gente com a. Versão são 2013 que a gente teve aí, que já faz um tempo que não tem suporte, assim, não tem personagem novo, né? Já acabou há bastante tempo, na verdade a vida útil, vamos dizer assim, em termos de personagens que recebe e tal, então eu acho que seria uma surpresa muito boa se eles trouxerem sim um remaster ou um remake com um online já mais robusto ali, funcionando direitinho pra gente poder conseguir entrar ali no jogo de boa brincar com a galera no online e tal eu apostaria muito mais num remake que seria muito foda refazerem do zero ali, tanto um quanto dois, com os gráficos um pouco mais atuais, de repente até voltados pro que é esse daqui Mas fica aí realmente A dúvida gigantesca Com base no que, que eles estão fazendo Porque foi muito do nada Eles colocaram esse tweet ali Com aquele link Quando a gente acessa o link Tá lá a parada de todo tamanho Com aquela contagem ali Com a fumaça Bem característica do clássico Do primeirão Só nos resta esperar Essa contagem aí né Alan? Você poder ver O que, que eles vão trazer pra gente É Imagina o Clear Instinct Ultimate Collection né Que aí você tem o um, O dois, O Gold E todos eles Remasterizados 60 FPS Das cutscenes Entre as lutas também. Isso daí acho que ia ser muito legal, né? O Liquid Skin Gold, por exemplo, ele é um que poderia ser muito bem trabalhado ali, porque as músicas dele são melhores do que é, as músicas do 2, mas o visual dele não chega nem perto, né? Eu não sei quanto eles têm acesso aos modelos originais, se esses modelos de certa forma ainda existem, é provável que não, mas se existirem de, al de alguma forma e eles conseguirem trabalhar com isso, pô, isso ser sensacional. Pois é, meus amigos. Então é isso, cara. Vamos esperar aí para poder ver o que, que vai rolar essa contagem, obviamente, assim que eles anunciarem se for uma coisa realmente muito legal e a gente vai fazer um vídeo aqui para poder trazer para vocês todas as informações, mostrar o que está acontecendo e tudo direitinho. Mas por enquanto a gente quer saber agora de vocês aí, queridos espectadores que estão assistindo agora, o que vocês acham, mano, que vai vir aí depois dessa contagem lá direto do site da Code Mystics, se é alguma coisa realmente voltada para os clássicos? Ou se vocês acreditam que pode ser uma coisa totalmente nova, a gente vai adorar ver os comentários de todos vocês aí e não se esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui, um beijo para todos vocês aí, até mais, é? -tubos.